Aumenta a música. Vamos. Abrir o mixer... Ah tá, o Skype abaixou o som do meu smite. Não bosta isso. Sendo que eu abri ele antes... É depois de ter ligado o Skype. Só no sapatinho... Tananana. Mano, que chip irritante, Ante, Ontem, mano... Ante, mano, estompamo! Estompamo, Kiron, estompamo, estompamo! Ficou 07! Do aí, nada, mas é um Kiron, ele luta do, mano, do Por nada, Atena! Agora você vai conhecer a força de Pegasus! Me dê essa força, Pegasus! Do nada 17. <risos> mano, do nada 17/8. Ah, eu falei, caralho! Viu? Eu falei, porra oh! Ah, o Kiron, ele vai morrer. Ele. Por Atena! Aí a Atena começa a rezar pra ele, aí pronto, ele fica indestrutível e mata todo mundo. Mano, eu tava. Então, cai, fia. É você que quer. Ah, eu tô fazendo uma verificação no meu Windows uh! Eu de, de lags. Agora tu tanks Mantei é ele nesse círculo, hora, eu te curo Porque eu faço, eu sou suporte também São um AD que cura Por que que tem um, por que que esse bicho tá suporte? Me explica quem tá me chupando? Quem tá me chupando? Quem tá me chupando? Quem tá me Esse bicho é muito forte no Game, viu? Eu percebi por isso que eu falei, por que essa porra tá me chupando? Vou ter que dar a volta. Vou ter que dar a Tá bom. A oh, hora. E dos. Tipo, mais anticristo de todos. Ó, flashinha no cu. <risos> Corre! Olha isso! Caralho! Que que eu Eu falei que ele é forte ali game. Depois no late ele não faz nada também. Esse champion, ele tipo, é muito bom no early. Não tem nem como peitar, saca? Nossa! não percebi! Galope do unicórnio! Ai caralho! Agora que eu vi que minha vida tava se esvaindo de minhas mãos você pega as essas constelação Sua torre direita. força, pega azul. que, que foi? Caralho, Ih, fudeu, fudeu Eu me fudi mesmo. Toda minha já. Me já foi, pelo menos eu peguei um kill <risos> Ai, é caralho Essa foi engraçada É emote global Eles podem ver essa lanterna aí japonesa Se ela for Ela não vai tomar nerf Sério? É, já tá bem equilibrada, segundo eles Oba Hã? Oba Mano, ela é roubada, mano. Eu sei, chora. Você viu aquele gif da Gretchen falando? Você acha que Eloy não precisa ser nerfada? Joga contra a para pra você ver. Ela invoca o um mar de pênis. É assim, e aí bem. vira uma suruba marítima essa porra. Esse é muito irritante, tá achando que é quem bateu em mim? Tá, ele, ele tá achando que é foda. É né? tá epicamente tem do bônus da selva Sem mana oh, Preciso do bônus da selva mana. Preciso do Ah, Medusa tá roubando minha build Ô oh, Medusa, tá achando que é quem aqui? No barraco Você é só uma cobrinha puta, tá? Você não faz bosta nenhuma que você E você é mais feia que a Gretchen Preciso do bônus da selva o ator de está sendo Toma na flecha No bubute aí Só de Só pra acabar a zoeira, né? Nossa, Quer levar o galope Nossa, como mata tá level 7? Ok Eu também tô Ok, por que eu tô level 5? Porque você Sei lá Você fica aí atrás Cuidado Fudeu Caralho Caralho Eu me Galope do unicórnio <risos> Que bagulho Não, eu tô falando Prova final. Thor, mano. Que, que skin Ah, você ouviu ele gritando? Oh, oh, oh. <risos> é demais esse skin. Acho que estão roubando é o buff. Roubaram. Que buff? Vamos lá, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar o piranha então é o seguinte é o seguinte tá achando que aqui é ah, ah, vai para onde opa desculpa valeu é <risos> direita está sendo atacada. eu vou emboscar a rota direita vou é buscar na rota direita ai eu esqueci que era um Shaq, por um, por um momento eu achei que aquela era Medusa, não sei por que. Que isso? Ah tá, é o Shaq, eu achei agora que era um Zeus. <risos> Opa, errou. Que porra é essa? Ah, machadinho dele, bonitinho Mas... não. Ignorance! Ignorance! Bro! A moda melhor nessa esquina fica tão... Fica tão machinha. Clecinha, oh, segura o toque, segura o toque, deixa eu voltar pra Oi, Essa bosta pega azul! Matei. É, olha aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. aqui Calma aí, que eu tô matando aqui o outro puto. Boa. Mata essa bosta, fica na frente dela. <risos> que porra. <risos> É tão engraçado esse, esse skill <risos> É engraçado calma, calma. Eu faço o um maior barulhão se mas. de blum É o que parece o um galopo do Rico. Mano, bate o filho me se chupando aqui Eu não Mano, Filha da p. p... Oi Shaq, então é o seguinte Vamos brincar? Você é o serial killer Vai Uuuuuhhh ah, essa região de vida dele. Cuidado. Que porra é essa? É o ult dele. Ah, sobre vocês. lógico E e corre. Caralho! E Desespero KS. Você <risos> vê minha flechinha do KS? Sim, <risos> foi cuzão, mano. A flechinha só vai perseguir e caiu em cima dele. Quem? <risos> okay. okay. okay. okay. Quem? Peraí, não, peraí. É a mesmo? Me Como a que ele recuperou vida? Ela matou o alvo dela. Se ela mata o alvo dela, ela recupera 80% da vida. Já? Mas já? Mas já? Easy. Foi easy. Muito easy. Nossa, mano. Ela tava com. Ela tava low life, do nada ela ficou full life. Eu falei, caralho! Eu te falei, é a passiva dela, se ela mata o alvo dela, que ela não escolhe, ela recupera 80% da vida dela. E por sorte era a medusa. É? Nossa, fica gato. Quando isso acontece, não, aparece lá, ela já sabia que era medusa. Então é melhor ela dar dive, saca? é... se ela conseguir... <risos>